E aí gente, Eu todos muito bem-vindos É o Bigodão na Área E hoje eu tô aqui com um bigodinho <risos> Na verdade ele é meu irmão, galera É um bigodinho, mas é meu irmão Pra quem não sabe, essa semana teve o um evento aí A Comic Con e eu decidi trazer ele lá de Santa Catarina Pra prestigiar esse evento aqui E vim pra São Paulo e aproveitar e matar um pouco Da saudade do Mano, né Antônio? Matou um pouco da saudade do Mano? Muita enfim, galera, e eu tinha prometido pra ele que ia trazer ele aqui no canal, que ia fazer algum vídeo com ele Porque, na verdade, o Antônio começou a jogar Clash Royale antes de mim Ele meio que parou de jogar aí, ficou pra trás, né, Antônio? Eu passei e fiquei com os 4 mil troféus e que arena tu parou na tua conta? Oito Na arena 8, é, ele parou de jogar um pouco, galera Mas volta, joga de vez em quando, mas não com tanta frequência Mas, enfim, ele gosta de jogo, gosta do game Então eu decidi trazer ele aqui hoje no canal e a gente vai fazer o seguinte A gente não tem nenhum baú lendário aqui na loja ainda, mas... Mas nós vamos apostar um baú lendário hoje E assim que, na minha loja, se eu ganhar Vira um baú lendário, ele vai ter que Comprar esse baú lendário pra mim E se vir na loja dele um baú lendário E ele ganhar a aposta de hoje Eu vou ter que comprar um baú lendário pra ele Obviamente eu vou ter que trazer aqui em um vídeo Pra vocês, né, e quando, enfim, um dos dois Ganhar, eu vou gravar esse vídeo E trago pra vocês pra comprovar essa aposta. Tá preparado, Antônio? Não sei. Hoje, de irmãos, vamos ver quem que vai sair melhor aqui, valendo um baú lendário no Cachoyale. A gente vai aproveitar aqui que tem esse novo modo do Elixir duplo, né? Que já vai terminar e a gente vai usar ele. Então vai ser Elixir duplo, mano. desafio do de Elixir duplo aqui. Eu e Antônio, Antônio, tô te chamando aí, aceita. Beleza, vamos lá. <risos> e a gente tá olhando pra onde, tô, Antônio? <risos> Tem que olhar pra cá, beleza cara, elixir meu. duplo, então quer dizer, ó, o meu é, deck é só levar uma torre, né? Ó, um, é, é, só e uma acaba. torre, o meu deck é um deck muito forte no elixir duplo, ó, o Antônio já tá criando vantagem a mais do que eu É, no desafio normal, o elixir duplo tá saindo da câmera, volta pra cá, é, não é muito bom, mas enfim, vamos ver o que, que o Antônio vai fazer, o que, que vai ser dessa vez Tranquilo, tá aqui minha Pequinha aqui e meu Mago Elétrico. E vamos ver que o Antônio vai usar pra defender isso aí, Beleza, fez muito bem agora, né? Zapzinho aqui. Ai, o meu Mago Elétrico não... Ah, se <risos> o meu Mago Elétrico tivesse focado, eu teria me saído bem. Mas enfim, não focou, então paciência, cara. Nossa, nós construí vantagem de Elixir aqui. Então bora tacar as cartas na arena. O Antônio veio com o Peca lá de trás. Tranquilo, vou botar mais um coletor, mesmo sendo Elixir do Antônio. Vamos ver o que você vai fazer aí, cara. Quero, quero ver. Só quero ver mesmo. Tranquilo, tranquilo. Vou tacar então aqui a é minha peca O Antônio veio de príncipe na arena, cara. Tá louco. O Antônio tá feraz aqui na parada. Beleza. Meia cavaleiro aqui pra dar um danozinho em área. E vamos aproveitar aqui e botar mais um cavaleiro. Tranquilo. Vamos ver o que o Antônio vai fazer agora. Vou tacar já, aproveitar e tacar os servinhos aqui no meio. Porque. Vai... Ai, meu Deus Ai, ai, ai Tá tudo morrendo meu ali Enfim, o Antônio tá defendendo bem, cara Tá defendendo ai, bem, Felipe meu Deus Mas tranquilo, dar? beleza Vamos botar mais um coletorzinho aqui de elixir Eu não encostei na tua torre Tranquilo É um cavaleirinho aqui Tá sofrendo. Pra defender esse mago elétrico Não, mas você tá defendendo bem Tá bacana, isso aí Continua Continua, rapaz o meu jogo, né? Quer dizer, o meu deck aqui não tem, não possui A Torre Inferno do Antônio possui Então isso é muito bom Eu tenho essa desvantagem aí dele Mas beleza Nossa, cara, já focou dali já Beleza, agora vai dar bom Agora eu acho que vai dar bom aqui Vou tacar Perdi. as minhas coisas <risos> Calma, cara não, de... não Ai, olha isso, não tem nem como Três coronas certa Pronto, acabou Beleza, tudo. aqui a primeira eu ganhei, Tonico Mas enfim, temos ainda melhor de três Ó, tu vai, a gente vai jogar... Mais uma. Beleza. Ah, não acabou ainda. Lógico que não. Calma aí, calma, já tava me explicando aqui, mas achando que tinha acabado já. Calma aí, então tá. Vamos ver o que o Antônio vai fazer para defender toda essa galera aqui. Vamos lá Antônio, vamos lá Antônio. Beleza. Não tem como, não tem mais jeito. Vai ser três coroas Tonico, claro, vai ser três coroas. que esse desafio aqui? Ah, tu quer jogar normal na próxima? Quero. Tá bom então. Bom jogo Tonico, é isso aí. A cada derrota um beijo <risos> Ai, ai, boa Lembrando galera que vai ser melhor de três aqui nesse desafio, tá ok? A primeira já foi, eu venci E agora a gente não vai jogar no desafio do Elixir Triplo A gente vai jogar mesmo na normal aqui pra ver se é esse o problema que o Antônio não tá vencendo aqui Nossa, muito difícil Chamei o Antônio aqui então novamente, agora não é Elixir Triplo Antônio Vamos ver se esse era o problema mesmo Tranquilo, eu continuei com o mesmo deck. O Antônio fez uma alteração aqui no deck, né, Antônio? Falei, Antônio. É, eu mudei o Cavaleiro por o Servos Isso aí, o Antônio fez uma alteração aí. E, enfim, eu continuei com o mesmo deck que eu tava, cara. Claro, não se mexe em time que tá ganhando, então, cara. <risos> continuei aqui, o Antônio tá com o coletor em campo. Eu vou aproveitar e vou pôr o meu coletor em campo, né? Que senão né, o Antônio vai criar muita vantagem de elixir em cima de mim. E eu não quero isso. Queria tocar com a flecha, mas não. Ó, Antônio já veio com peca avançada aqui. Esse não cara é muito é ousado, claro. mano. Muito ousado. É claro, menino. Meu Deus do céu. Tranquilo, eu vou tacar o Cavaleirinho aqui. Porque senão esse Mago Elétrico aqui vai me dar um prejuízo muito grande. Tranquilo. Vai matar. É, Antônio. Tu fez uma boa jogada, não cara. Não deu nada. Se não fosse... <risos> que foda, gente. Se não fosse esse meu Cavaleiro aqui... Eu estaria bem ferrado, beleza, então Vou começar atacando o meu mago elétrico Aqui de trás, e Antônio, o que, que você vai fazer tô eu, aí, tô? eu não vou tá carga aqui pra gastar aqui Vou ficar economizando ele, tirar a toa. Tá, cuidado aí, hein, não vai fazer Besteira, mas enfim É, foi uma boa, tá, eu não tenho nada de tipo Eu não tenho é, exército de esqueletos Ninguém de goblins no meu deck, então esse se eu usar API, não, né? Foi, foi uma boa não? Acabou não sendo tão prejudicial Ciclou o deck apenas, tranquilo Vou começar aqui com a minha Pequinha aqui de trás. Tô Pequinha. A minha Pecone. Tranquilo. Servinhos vão lá dar uns pipocos. Tu deixou os servinhos, Antônio? Olha, um servinho é. já faz. Estrago. Olha, um né? estrago. Um estrago mesmo. Grandão. Tranquilo. Tá sofrido. Tá sofrendo nada. Ah, nem Tô cheguei vendo. ainda. Defende essa parada aí, Tonico. Defende essa parada aí. Senão, ó. Mano, vai dar. Ferrou que... tudo. Ó. Oh, Foi atraído aí. Ui, cara. Ativei a torre do rei, Antônio. Não era pra acontecer isso aí. Mas enfim. Ó, a minha PEC ainda vai chegar lá, vai dar um hit. Dois hits vai dar ainda, Antônio. Nossa! Já vai dar um hit. Que ah, Antônio. merda! <risos> não, não fica bravo com o É Vai ter que pagar um baú lendário com o Antônio. não sei disso, não. <risos> Beleza, então. Ó, dá um jeito Antônio. Ainda tem como, como não, reagir nessa como partida. Não tem como nada. encostei sim. na tua torre. 30 segundos pra acabar a partida. Tem sim, tem sim. Calma aí. Ó, vamos vai jogar aqui o meia Cavaleiro aqui de trás. Você viu? Ó, tu botou... Codetor de elixir nessa sabia altura que do campeonato, não sabia que mas nessa atacar. altura do campeonato, Tonico. Beleza, Eu Vou Ai, atacar perdi. aqui a minha não, peca de frente. beleza. A minha peca era para ter focado ali, mas beleza, Antônio. 3, 2, 1. Ganhei um balzinho no oh. de graça. Vai ter que pagar, vai, vai ter que pedir o pai para mãe. Aí ó, <risos> o valor das gemas ali para pagar pro mano baú lendário. Tá de boa? Não. Foi derrotado aqui. Um cara que foi meu professor de Clash Royale no começo. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que você tenha gostado aqui. Trouxe meu irmão aqui, uma pessoa que vocês provavelmente nunca viram, né? Veio aqui de Santa Catarina gravar com o mano e na Comic Con. É, foi top essa. Quantos dias você ficou aqui mesmo, Tanico? Seis. Seis dias aqui em São Paulo Gostou? Muito, né? Pra quem tem 12 anos, mano Vim pra São Paulo Pra essa doideira toda aqui Foi um evento, foi muita coisa Então valeu muito a pena Só que tu vai sair um pouco no prejuízo, Tonico, né? Vai ter que pagar ah. um baú lendário aí pra mim Mas enfim Eu acho que a viagem vai cobrir tudo isso Tá bom? <risos> Gente, eu espero que você tenha gostado Não esquece de fazer o que, Antônio? De deixar o like, com certeza E? Se inscrever no canal Claro, tem que se inscrever no canal aí Toda a família do Zé Bigodinhos aqui, ó <risos> e assim que aparecer um baú lendário na minha loja Eu aviso o Antônio e a gente compra aqui E a gente faz um videozinho comprando Esse baú lendário da aposta Um beijo no coração De cada um de vocês e valeu!